Mano. Bom dia galerinha sinaleira aqui? É sério, velho? Tô tendo um radar também. Ó, negão, me desculpe, Mas eu vou dar uma Esse negocinho que não tem nem trânsito. Bom, aqui precisa. Bom dia, bom dia galerinha, é que vocês estão bom, novidades. Poxa, ficou legal aqui, ficou bonito. Estou ah, filmando ali! Trem salvador. Dá tchauzinho para a câmera. Ó Me, <risos> me perco aqui. Ó. Sim, rapaz. Deixa eu contar a vocês. Ontem... Sofri um leve acidente. Foi uma série de... De eventos ocasionaram. Primeiro ponto, vacilo meu e responsabilidade sair sem a luva. Se eu tivesse com a luva não teria tido nada. Não, não comigo pelo menos. Segundo começou a chover. E aí o que ocorreu? Exatamente neste ponto aqui, na verdade, mais um pouco na frente, deixa eu chegar lá. O que aconteceu? Tinha um Nissan Sentra na minha frente. Esse aqui acompanhando ele, beleza. Tá chovendo, não vou correr. Aí, mais ou menos nesta altura aqui. Bem, bem por aqui mesmo. É, talvez aqui, talvez aqui. Porque veio um cara de cá dessa pista, desse, desse anexo na principal, e aí o cara subiu, ele travou de vez, e aí eu que vim atrás, travei o que eu pude, só que o freio de uma moto não é igual o freio de um carro, né? O carro trava são quatro rodas travando, aí a moto não desliza. Não consegui segurar, ainda joguei a moto um pouquinho de lado para reduzir o impacto. Esse bate de frente eu posso quebrar o, o, o para-choque dele, posso empenar o aro dianteiro, parte-raio, além de me derrubar. né? Daí... Nesse que eu joguei de lado, mas deixei um pouquinho a perna, usava os Paranauê do Muay Thai, né? Com o joelho e com a canela eu sei... ...aparar ah, alto... altos impactos. Mas eu botei isso aqui quando bateu, aí eu tive que estirar a mão também, pra, pra segurar, pra ela não embocar. Isso aí, a mão foi quase um suco que eu dei no, na lanterna de freio do lado direito dele. Ah, eu nem sei, mas eu acho que deve ter parte da lanterna dele. Nisso eu cortei quatro de do, do cinco dedos dessa mão. Mais ou menos na altura da, da falange, acho que a falange fica logo abaixo da unha. Ficou mais feio no mindinho e no dedão. dedão Chega com aquele sangue pilado. Mindinha um, um, um pedacinho legal da, da pele. Aí na parei, né? Porque, bom, realmente já estava parado, né, Que eu bati. Aí. O cara quando ia saindo do carro, quase que, que, que ele se lembra. Porque ele foi abrir a porta. Mas ele tá. não tinha encostado, ele estava no meio da avenida ainda. Quase que um táxi leva ele a porta junto. Ele aí fechou, nisso que ele, ele, ele fechou, esperou o cara passar. Quando ele acende de novo, foi que eu, eu observei como é estava a minha mão. Quatro dedos sangrando. Olha assim como é, rapaz. Eu parei para refletir, ó. Tá chovendo eu estou no meio da avenida uma avenida muito agitada estou com quatro dedos cortados sangrando diga se ser de passagem é meu trabalho é, é, é muito dependente dos de, de meus dedos preciso preciso deles preciso muito deles eu vou parar aqui para discutir com esse cara o que De um amigão, cada um paga o seu, viu? O seu foi sua lanterna, quer dizer, nem sei né, eu acho que não partiu não, eu não tenho lembrança de ter visto o caco no chão. Eu só ouvi as horas do impacto, não vi as horas de nada quebrando. Lá dentro do carro dele Eu tô aqui, fugido Sangrando e, ó, Pode adiantar Porque tá chovendo também Aí passei aqui na farmácia Santana Comprei mexolade comprei band-aid Comprei gás Aí pronto, chegou no trabalho Lá veio o corte Quer dizer, os cortes Passei o mexolade cobri com band-aid E aí fiquei de boa durante o dia Mas hoje eu não vou mais colocar band não, deixa aberto que cicatriza melhor. Bom pessoal, esse foi o resumo aí do... Da jonga de ontem. A lição que fica é... Usem luva. Agora luva grossa, não é qualquer luva não. Aquela luva de paninho você se fode também. Valeu, tchau tchau.